time out. Olá, muito bom dia. Estamos aqui novamente em direto para mais uma mesa redonda desta nossa Green Week, uma iniciativa da Le Roi Merlin que decorre até ao próximo dia 29 de novembro e que tem como objetivo fazer-nos pensar a nós enquanto cidadãos, agentes das empresas, comunicadores, engenheiros, que é o caso de hoje, naquele que é o nosso papel individual em prol do planeta. Connosco temos, como sempre, o Carlos Martins, que estará a fazer ilustrações da nossa sessão e que, no final, vai resultar num belíssimo desenho que vai condensar aquilo que vão ser os principais, as principais ideias que decorrem do debate que hoje vamos apresentar. Hoje falamos sobre energia, aquilo que nos move, num período particularmente... Uh, sensível, em que a energia tem estado no tema do dia por várias razões. E eu comigo tenho o António Cruzeiro Esteves, que é engenheiro eletrotécnico, ramo de energia pelo Instituto Superior Técnico. Durante os últimos 25 anos tem sido responsável pela comercialização e instalação dos aerogeradores Enercon, com cerca de 2.700 MW instalados em Portugal. Do meu lado direito, o Edgar Fernandes, licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, doutorado em Termodinâmica e Energia, com funções académicas e de investigação no Instituto Superior Técnico, no Departamento de Engenharia Mecânica. Desempenha funções de diretor do Laboratório de Termofluídos, Combustão e Sistemas Energéticos do Centro IN+. É coordenador científico do Laboratório Colaborativo do H2 High Lab, coordenador do Instituto Superior Técnico do Mestrado Internacional InnoEnergy, Renewable Energy, Engenharia Mecânica e Engenharia e Gestão de Energia. Não me enganei, pois não? não. É muita energia. <risos> E, do meu lado, mais direito, Nuno Maia da Silva, licencioso em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, foi assessor de comunicação da Construtora Engil desde 1995 e, em 2004, assumiu o cargo de Diretor de Comunicação Institucional da CECIL, Companhia Geral de cal e Cimento, Cimentária Portuguesa de cariz Internacional, tendo também, desde 2015, acumulado responsabilidades na área da Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Bem-vindos aos três. Isto hoje vai ser uma conversa muito enérgica, é isso que se pretende, apesar do dia não nos querer uh, ajudar. Um, hoje, e falávamos uh, uh, em jeito de brincadeira antes de começarmos aqui a nossa sessão, que uh, talvez fosse mais fácil fazer as pessoas perceber a importância da energia e de tudo o que está em cima da mesa, porque começou a chegar o tempo frio, não é? E nós, em Portugal, temos esta questão sempre da eficiência energética e de alguma dificuldade ter sobretudo os edifícios uh, um, eficientes energeticamente, é assim que isto se diz, isto, é, isto vai ser complexo hoje e eu vou precisar da vossa ajuda. Um, e portanto, a primeira pergunta que eu atiro para cima da mesa e sobretudo porque tem estado muito na agenda do dia e podem escolher quem é que vai uh, começar por responder, tem a ver com esta transição para as energias limpas. Nós tivemos agora as notícias, por exemplo, os Estados Unidos já tomaram ações mais concretas sobre os finais das, da, do recurso a combustíveis fósseis. A Europa, com o New Green Deal, começa a caminhar bastante nessa direção. Uh, Portugal tem tido um papel muito interessante naquilo que é a utilização das energias renováveis. E, portanto, se calhar começamos por aí. Como é que nós vamos conseguir fazer isto? E, no fundo, introduzir também aqui um bocadinho qual vai ser o custo não sei se podemos falar em curso que isto vai ter para nós enquanto sociedade, porque há aqui várias coisas que vão mudar, não é? Para nós, cidadãos e para as empresas. Portanto, agora digo se por quem quer começar, não, não posso <risos> ou por ordem não, não, alfabética posso, posso começar eu. Pronto. É, é, temos, que, temos que ter a energia, a energia é, não, é, não é uma coisa que se cria, é uma coisa que existe e que existe sob várias formas. Existe sob a forma de eletricidade, mas para se produzir eletricidade teve que se transformar outra energia em eletricidade. E quando hoje em dia falamos muito em energia, falamos muito em eletricidade. Não, mas eletricidade é uma 25%, 25 da energia que se, consome, que se consome no país e provavelmente não muito não muito distante do que se consome no mundo. Porquê? Porque há os automóveis que produzem uma energia que é o petróleo a a indústria que produz energias que podem ser o gás natural, que podem ser carvão, que podem ser o que quer que seja. E, portanto, há várias formas de energia e nós eh, temos que tentar, porque muitas destas formas de energia, ou da transformação destas formas de energia, geram poluição, nomeadamente a queima do carvão, a queima do petróleo, geram poluição de várias formas, Portanto, nós temos que tentar caminhar para que a energia, a energia ou a transformação de energia, seja o mais limpo possível. Bom, isto quer dizer que, por um lado, temos que começar a utilizar cada vez mais as energias renováveis, ou seja, energias que não temos que gastar recursos naturais, mas recursos que existem na, na natureza de uma forma... De, de, de inesgotável, vá lá, com limitações, como é o óbvio, porque não temos vento sempre que queremos, não temos sol sempre que temos, não temos uma data de, de, de, de recursos renováveis sempre que temos e, portanto, temos algum, algumas limitações, mas, de facto, temos que tentar transformar o consumo de energia que temos hoje em dia noutros consumos mais renováveis e menos poluidores. Pronto. Eu estou muito mais ligado, neste caso, à parte da produção de eletricidade, e, portanto, temos feito o nosso contributo, embora, quer dizer, hoje em dia eu posso dizer que lá, 60% da energia consumida em Portugal, da energia para produzir eletricidade, é renovável. renovável. Estamos a falar da água, estamos a falar do vento, estamos a falar ainda de uma forma incipiente do sol, mas que terá, com certeza, um boom agora, será o próximo, será o próximo boom, temos a geotermia e temos os, os, os biocombustíveis e, o, e portanto, tudo isto tudo isto hoje em dia está a, a aumentar temos temos planos planos para o futuro curto e para o futuro médio e compromissos compromissos com com, com, com, com Paris e com a União Europeia para esses estes, estes períodos de ter Eletricidade uh, mais renovável, ou produzida a partir de fontes mais renováveis. E por outro lado, depois temos tudo o resto. Tudo o resto, temos, temos todo, todos os outros consumos de energia que temos que tentar, tanto quanto. E que estamos a falar da maioria, estamos a falar de 70%, 70% ou 75% da energia que se consome, que tentar arranjar formas alternativas de produzir a energia que necessitamos, e porque necessitamos mesmo, temos que arranjar outras maneiras de, de pôr os carros a funcionar, temos que arranjar outras maneiras da indústria se mover, temos que arranjar outras maneiras de aquecer as nossas casas. Portanto, há muitas coisas, há muito para fazer. Há muito para fazer. E agora passava a bola alguém. Por acaso, calha bem, porque uma das perguntas que eu tinha aqui, que agora fica aqui para o professor... De... <risos> É um bom... Isto são tudo bons motivos para sermos ainda mais inovadores naquilo que é o setor da energia, correto? Ou seja, primeiro começou-se a olhar do género, como é que nós vamos fazer, porque nós sabemos fazer de forma diferente, mas pode ser um bom gatilho? Pode. É como, se, como nós dizemos em inglês, é um trigger, não é? Exatamente. <risos> Exatamente. Eu ia parafrasear um, um ministro... Ia, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Obrigada. Um ministro, eu acho que é egípcio. Uh, li isto já há uns tempos atrás que nos anos 70, a propósito de mais uma crise do petróleo veio dizer a idade das pedras não terminou por falta de pedras achei, achei a frase curiosa e levo isto às, às minhas aulas de termo, termodinâmica a idade da pedra não terminou por falta de pedras continuamos com pedras portanto, isto é uma necessidade imperiosa de, de transição portanto o, o Arthur mencionou muito bem as pontos todas de energia primária é António, claro. peço <risos> Depois temos as máquinas que transformam esta energia em aquilo que nós queremos nas nossas casas ou nos nossos empregos, que é calor, frio, trabalho. E agora, como é que isto chega? Isto chega sob a forma de uma força, ou chega sob a forma de transmissão de calor, ou sob a forma de eletricidade? Depois logo convertimos isto em casa. E portanto, todos estes passos não são perfeitos, nem nunca o serão e mesmo que fossem perfeitos, não têm rendimentos a 100%, certo. nem podem ter. E portanto, quando depois introduzimos a realidade, as eficiências começam a cair, é aqui que temos a oportunidade de trabalhar para minimizar o que consumimos e com isso pagamos menos em casa, e por outro lado, procurar diversificar as nossas fontes, como já foi dito. O problema das renováveis é a intermitência. Portanto, agora está sol. Há uns 10 minutos atrás não estava, já sol, não, está, não, não estava. Não estava, era. exatamente. Portanto, é a questão da intermitência. O que nos leva depois a pensar que temos que armazenar. E vem o problema das baterias. Portanto, armazenar podemos armazenar numa albufeira. Às vezes nós esquecemos que a albofeira é uma pilha. É uma pilha de energia. E, portanto, neste momento temos barragens chamadas reversíveis uhum. em que se há muito vento à noite, utilizamos isso, produzimos eletricidade, temos uma bomba, tiramos água de baixo e pomos em cima. E no dia Sim. seguinte já temos água outra vez, para produzir eletricidade. E portanto, esta energia produzida de noite, eólica, é de facto energia verde. Portanto, nós nesta cadeia toda, onde todos nós estamos, temos de nos adaptar, temos que mudar as máquinas, alterar as máquinas, alterar o nosso comportamento, porque não é fácil. Nós estamos muito, muito agarrados estamos, aos nossos automóveis, não é? Automóvel que é automóvel faz vrum-vrum. <risos> é e, portanto, os novos automóveis não fazem isso. E, portanto, e depois tem problemas naturalmente associados. São desafios, não é? De carregar, como carregar, onde carregar etc. e etc. E isto tudo, quer dizer, Cada passo já é complexo uhum. para nós, uhum. para otimizar. Se começarmos a juntar a isto as fontes, os consumidores, o facto disto de gerar emprego, uhum. porque gera e mexe certo. com a economia, Exatamente. quer dizer, isto estar na pele, não estou a defender ninguém, mas estar <risos> na pele de um governo que gera uma nação e que depois nós dependemos de outros, isto é complicado, uhum. Bem, Portanto, um, portanto não é só arranjar a solução não é só não é? arranjar é... a solução eu acho que isto isto passa uh, ainda no outro dia estávamos a discutir isto nas jornadas uh, técnicas da cerâmica uh, em Aveiro portanto há medidas que vêm top down portanto, vamos desgrapolizar vamos e depois a indústria fica e, e o que é que eu faço como é que Quer eu dizer, faço como isso como é que eu faço depois ainda temos nós que não somos indústria que mais de dia e menos dia vamos começar a receber hidrogênio. E é aí que eu trabalho imenso uhum. não, no hidrogênio, na combustão do hidrogênio. E, portanto, e as pessoas, evidentemente, estão preciosas, não é? Porque quando se fala de hidrogênio, pensa -se sempre numa explosão. Certo. Mas não é verdade. Não é? pensa logo numa explosão. Mas, e mas também casas. é bom desmistificar isso, exatamente, não é? Exatamente. Porque comunicação que é, exatamente. por um lado, é a promessa do hidrogênio, que exatamente. parece que mudar tudo, e por outro lado, do género, mas vamos todos explodir, entretanto, para não, nos transformarmos a nós em energia. Não, todo, todo. Falou-se falou nas renováveis e às vezes esquecemos muito do, da biomassa, do biogás. Uhum. Falou. dizer, não, quis dizer, o que é que eu quis falar? Não. é o, o biogás é, é, que provém da digestão anaeróbia de resíduo. Nós, enquanto seres humanos, e estas árvores e os animais, nós produzimos resíduo. Se não fizermos nada, fica ali e vai decompor. Portanto, podemos aproveitá-lo? Podemos. Não? As etares de Lisboa e de Portugal fazem isso fazem e isso. produzem biogás e têm centrais dentro das, das estações que depois pegam no biogás que sai do esgoto de Lisboa, produzem eletricidade e hum. Portanto, Mas o problema aqui nisto tudo, para nós que, que damos as aulas e fazemos uhum. investigação e etc., é muito complexo. Mas depois há aqui duas variáveis importantes que. Estão presentes em todos os nossos discursos, mas, às vezes, a gente esquece, que é o um espaço e o um tempo. Produzimos aqui, consumimos aqui, Como há é uma vai? distância uhum. e há um tempo. Uhum. E depois temos a intermitência. De, e, portanto, conjugar isto tudo não é fácil. É um, são desafios, não é? Uhum. é mas, uh... E são desafios que, muitas vezes, para a indústria, tomam proporções ainda maiores, não é? Porque é tomar decisões... Com impactos económicos uh, significativos em. tempo. Bom, enfim, em, em espaço e em tempos e em incertezas, não é? Exatamente. Bom dia tempo. a todos. Bom dia. Uh, Nós temos a perceção habitual que as transições, a palavra transição, uh, levam-nos para qualquer coisa suave, progressivo, mas se olharmos para a história, as transições geralmente são turbulentas e algo dolorosas, foi assim com o vapor, foi assim com a eletricidade e será assim agora, estamos esperando um novo paradigma que os investigadores, a academia anteciparam já há uns anos, mas que depois tem que ter condições políticas e condições económicas para acontecer, enquanto não houve o driver político, a percepção da questão das emissões de CO2 e da necessidade de descarbonizar, não havia Fomos uma, pressão, não havia uma pressão para as coisas acontecerem. Quando isso começou a suceder, coloca-se agora a questão do como. Portanto, há um amplo consenso, o diagnóstico está feito, há um amplo consenso mundial sobre que as coisas têm que mudar, e há metas, e o Acordo de Paris estabelece tudo isso muito bem, mas depois é preciso que essa transição aconteça de uma forma... Uh, tão rápida quanto possível, mas tão execuível e tão indolor quanto possível. E, infelizmente, isto vai doer bastante a todos, vai doer aos países, vai doer às empresas, vai doer aos cidadãos. Porque esta mudança de paradigma implica termos uma enorme transformação do processo produtivo, primeiro na criação da energia, tem que ser criada de uma forma economicamente viável, depois todos os problemas técnicos relacionados com a transmissão, com as redes, com as baterias, e depois a adaptação no ponto de consumo, que os vários consumidores alterem também os seus processos, para que hum, seja possível utilizar estas energias, estas novas energias, hum, de uma forma que seja também economicamente viável. Portanto, é utópico acharmos que o petróleo hum, vai, vai acabar, acabar não, dentro não? de 5 ou 10 anos, ou 15, ele ainda nos vai ser muito dolorosa a conta do petróleo quando ele começar a, hum, a escassear, porque vai ficar mais caro e ainda vamos precisar dele, e portanto todo este phase-out, do petróleo, do carvão, mais tarde do gás, vai ter que ser substituído por um investimento massivo em energias de fonte renovável e admiráveis mundos novos, como o hidrogênio, como os biocombustíveis, todo este processo que a economia circular vai ter que contribuir muito para aproveitarmos muito do que temos para produzir energia sob novas formas que sejam economicamente viáveis. E, e depois tecnologicamente uh, úteis e aplicáveis. E muito no nosso padrão de consumo, na mudança dos automóveis, uh, que depois têm que de ser abastecidos, na, na eficiência energética das habitações e aí há um mundo enorme pela frente. Porque nós evoluímos da cabaninha de madeira para uma casa, mas hoje a expectativa que temos de conforto e as necessidades energéticas que temos obriga a que haja uma profunda remodelação do parque habitacional e dos escritórios e das não instalações. Não pode ser só quatro paredes, não é? Não pode ser só paredes quatro paredes, portanto isto implica um eco-design completamente diferente, aproveitar os fatores naturais, como o sol, evitar as fachadas viradas a norte, etc e um, uma economia e uma utilização de novos materiais que isolem melhor as casas e permitam manter um níveis de conforto com menos materiais ou com materiais mais ad adequados. E tínhamos uma conta de energia uh, mais baixa. Nos processos produtivos, uh, na indústria automóvel e nas indústrias de base, que são energívoras, são grandes consumidoras de energia, este desafio é muito grande porque a conta, da energia, representa normalmente 30, 40, às vezes 50% dos custos de, de produção. E, portanto, quando há grandes alterações, como agora, por exemplo, a energia elétrica, a subir para determinadas indústrias que são eletrointensivas, é um problema terrível, pois não há maneira de imediatamente repercutir isso no cliente. A prazo, é inevitável que esta descarbonização e a entrada em funcionamento de outro tipo de energias que, transitoriamente, serão mais caras, vai inevitavelmente impactar, o, impactar corpo, o, consumidor o consumidor e provocar aqui uma tensão inflacionista que nós, infelizmente, já estamos a começar a ver. Isso significa também que uh, nós precisamos de pôr todos os setores a trabalhar mais em conjunto, de, de alguma forma para pressionar, pressionar não no mau sentido, é? mas para acelerar isto, ou seja, nós temos visto, por exemplo... Eu creio que era, eu não quero citar a instituição financeira errada, portanto eu vou dizer uma instituição financeira da Península Ibérica, eu tenho quase a certeza de qual é, que uma das coisas que disse que ia fazer em todas as suas unidades era deixar de financiar projetos que não estivessem muito comprometidos com esta transição energética, portanto é um passo do setor financeiro, mas também gostava de vos perguntar isto, que é como é que os, todos os setores da sociedade se podem... É? O que é que podem fazer também para ajudar o... O Ed, há pouco falava dos governos, Sim. não é? É, quem, é em quem nós pensamos imediatamente, mas há aqui muitos outros setores que podem ajudar a acelerar estes processos e a torná-los... a tentar torná-los um bocadinho menos doloroso, não é? Como o Bruno dizia, isto vai sempre ser doloroso porque uma mudança implica sempre... Nós somos animais de hábitos, portanto isto implica sempre aborrecermos. Mas como é que podemos também trabalhar aqui com estes setores, e aqui a academia, pois... as empresas, os governos? Não, não é só setores, é as pessoas. N e nós, pronto, é, nós sempre que a vitória a não é? Principalmente somos nós, <risos> nós que temos que ter e formatar a cabeça de outra maneira. Formatar a cabeça, por um lado, para ter a consciência de que, os, que estes recursos são, pelo menos os que estamos a usar às vezes, são finitos, uh, que temos que mudar, que temos que mudar na forma como tratamos o lixo, que temos que tratar de, da forma como gastamos energia, que temos que, que mudar numa série de coisas, formatar a nossa cabeça, para, de facto, ter outro tipo de preocupações, que antigamente era tudo um bocadinho... Enfim, depende de quem... Há pessoas e pessoas, mas era um bocadinho à bala. Era um bocadinho à bala. Não, e não havia dia, também tanto conhecimento e tanto, tanta claro, atenção, mas, não é? Acima de tudo, não, não havia problema. tanta consciencialização. Exato. Então, hoje em dia, começamos... E isto passa pela sociedade a, a, a encaminhar-nos para, para esta nova realidade e, portanto, tenho a impressão que o trabalho tem sido, tem sido mais ou menos bem desenvolvidas as conferências, as COPs, não sei quantos e tal, servem um bocadinho para nos para nos alertar para, nos alertar para esta para nos alertar e para nos preocupar de facto com para, para, para esta para esta, para esta nova realidade e portanto temos eu penso que estamos no caminho certo estamos estamos estamos a, a ficar com outro tipo de preocupações e, e, espero, e espero que, que isto que funcione, dê, que funcione e que dê resultado porque o problema nestas coisas é que isto não é uma coisa para se mudar de um dia para o outro. Certo. Como uma das, um dos resultados da, da, desta COP21 é que a China diz, é desculpem lá, mas eu só daqui a não sei quantos anos. Ou seja, uma, um país que tem todo o seu... Uh, Toda a sua produção de energia elétrica concentrada no carvão e noutras formas de energia não pode, de um dia para o outro, dizer assim olha, a partir não há carvão desenrasco. Para a China, não é? E como para a China, para a Índia, para o mundo. E para o mundo para durante o mundo. um tempo. E, portanto, temos que ter consciência que são passos que têm que ser dados um atrás do outro que, <coughs> mantendo sempre a preocupação e o foco. Uhum. Mas, mas os passos têm que ser dados todos, todos atrás do outro e temos, de facto, ter todos a consciência que, de facto, isto é um problema e que temos que ir por aqui. Mas a mas forma, o, o Edgar há pouco falava da questão, talvez seja mais uh, fácil de exemplificar a questão dos carros elétricos, não é? Uhum. E quando se fala em fazer transição para o um carro elétrico, a primeira coisa que a pessoa diz é mas eu não vou estar para parar de não sei quantos, eu não sei quantos quilómetros para carregar. E isto é uma coisa muito simples, que significa que nós temos que, se cá temos que mudar isso, calhar. temos que sair de casa cinco horas antes e em vez de fazermos a viagem até ao porto em duas horas e pouco, vamos ter que fazer, a três vamos ter que fazer em cinco para acomodar essa essa paragem um, e isto implica temos que desacelerar temos que desacelerar não é Mas é verdade é. Pois, desculpa Sim, o... não não não não, não, por favor. não estava a dizer qualquer transição nós em termodinâmica de quando, quando damos as aulas né, associamos as transições à geração de entropia e, portanto, eh, a degradação de energia. Portanto, esta transição vai consumir mais do que é necessário. Uhum. Depois vamos chegar aqui, daqui a 50, uhum. 100 anos, uhum. vamos entrar no outro regime. Não, já, já, não nós, já não vamos. Já nós <risos> não. Já é estacionário. As pessoas vão olhar para trás e vão dizer ah, mas nós, nós só temos duas estações do ano e, e eles vivem um com quatro. Como é que é possível? Assim, nós estamos a viver um momento transiente. E é doloroso para todos. Mas, de facto, aquilo que disse há bocadinho, meus colegas aqui estavam a dizer do trabalhar em conjunto este, quando há uns anos atrás nós otimizávamos um queimador um fogão de casa um esquentador, um carro portanto era pela máquina em si, não, não interessa de onde é que vem o combustível não o que interessa é o binário e portanto otimizava-se a máquina é claro que neste processo entrava o um combustível e saía CO2 produtos de combustão e vapor de água etc depois, alargou-se o domínio e começamos a ter aqui problemas de interação com o ambiente, sustentabilidade, o que é que está a acontecer e, e, de facto, consciencializar as pessoas. E agora já falamos nos combustíveis sintéticos, daqueles que vão buscar o CO2 do ar, o hidrogênio verde e fabrica-se uma gasolina sintética. Portanto, e, e a comunidade científica entende que isto é, é, é carbono portanto, uhum. faz o zero. Cada vez. Nós estamos a alargar isto e temos invariavelmente que envolver toda a gente para trabalhar, só que isto é verdadeiramente complexo. Portanto, nós, nós para fazer estas análises com decisões multicritério, procurar o um ponto ótimo disto tudo, temos que depender da parte técnica, não tínhamos dúvidas, da parte económica, é verdade, porque isto está associado a uma empresa que gera, gera emprego, etc., da parte de sustentabilidade, e depois há uma coisa que somos todos nós, que é a parte motivacional. E, portanto, isso é complicado. Isso vem com a formação, não necessariamente só com a educação em casa, mas com a formação, digamos, formação superior. E fazer com que as, as leis de mudança não venham só top-down, é. e venham também, como se diz, bottom-up. E, portanto, hoje assiste-se muito, agora no COP26 os movimentos todos, com a Greta Thunberg, a dizer que era tudo blá, blá, blá, blá. Portanto, isto é, infelizmente, a mensagem que, que todos nós passamos. Certo. Portanto, mas o mas curioso é, é que, isto não é nenhuma crítica, mas as pessoas que lá estavam também não deixam os seus telemóveis. E gostam de tuitar E foram de avião. E foram de avião. E, portanto, depois, no fim, esquecem-se que aqueles telemóveis precisaram de lítio, silício, e dizer que é preciso minerar. Portanto, isto é complicado porque vai ter um impacto não é? acho que às vezes não esquecemos disso é, vai ter um impacto naquilo que são as nossas coisas do dia a dia exatamente se vamos ter mesmo que deixar o carro exatamente se calhar temos mesmo que pensar na nossa pegada é. cada vez é que, que tomamos uma decisão é tão provável. simples quanto onde é que eu vou almoçar? sem dúvida e o António há bocado disse temos que desacelerar eu não quero levar isto muito para a parte técnica mas em termodinâmica um dos grandes ciclos motores que nós damos, ciclos de conversão de energia uhum. entre energia, calor e sai trabalho mecânico. É o que está na gênese dos nossos automóveis, que é o famoso ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é, é um ciclo por excelência o eficiente e não faz uma conversão de 100%, mas esse ciclo só funciona, hipoteticamente, se for lento. Certo. Portanto, quanto mais lentos formos, menos energia uhum. degradamos. Ponto certo. final. É. Porque não, não desperdiçamos a energia só na. Estamos a falar não. de degradação. Degradação. Não. <risos> não, não nada. Eu só estou a falar de uma máquina certo. que, até pode ser um carro elétrico, que recebe energia, vem da bateria e depois anda. Se eu for ali a 90, 60, daqui para o porto, consumo, por causa da velocidade do vento, do atrito, uhum. etc. Provavelmente vou consumir x joules da bateria, se eu for mais rápido, tenho mais resistência do ar, vou mas a pergunta que se põe a todos nós e às pessoas é, quanto tempo é que queres levar daqui para o porto? 3 horas, 6 horas ou hora Exato. e meia? Antigamente eram seis ou sete horas. Exato, exato. De capoça, não, não gastamos praticamente energia nenhuma, não é? Paramos pelo que os animais o não alimentam-se de não forma alimentam -se de E limpam a floresta. Isto então. leva-nos para a questão da, da racionalidade eh, económica e da, e da necessidade, eh, como falava do, do, da parte financeira, uhum. do setor financeiro, isto, o, o grande driver de mudança, uh, o capitalismo, como sabemos, é, um, é extraordinariamente eficiente. E, portanto, uh, é a melhor invenção da humanidade. E, portanto, para a eficiência. Para a eficiência, para sim, sim. <risos> e, e para o combate à pobreza, na minha Exato. opinião, também. Portanto, uh, o que acontece é que, um, se colocarmos um, preços e, e racionalidade económica nas coisas, uh, as escolhas e os processos, as tomadas de decisão e a conversão é, é, mais, é mais rápida. Vejamos o caso do mercado de carbono. Enquanto a Europa não colocou um preço no carbono, nada começou a acontecer. Durante muitos anos, enquanto o carbono estava muito barato, a 3 euros, a 5 euros, pouco aconteceu. À medida que se vai tornando um bem mais escasso, mais condicionado, o preço vai subindo e a indução à mudança é muito maior. Claro. E, portanto, a grande mudança será induzida pelo sistema financeiro, porque nenhum investidor, e todos nós, de uma forma ou de outra, somos investidores, nenhum investidor vai colocar o seu capital num negócio que não é rentável. E, portanto, um negócio que não é sustentável e que tem um problema de finitude de recursos ou de limitação da operação, como o negócio uhum. dos combustíveis fósseis, por exemplo, vai... -se ter cada vez mais dificuldade em se financiar. E os negócios mais verdes, mais renováveis, vão ter um prémio de rentabilidade porque são sustentáveis. E o capital vai-se começar a transferir para projetos mais verdes, que são sustentáveis durante mais tempo. E, portanto, à medida que estes investimentos forem fazendo esta transição, vai sendo mais fácil financiar projetos de energias renováveis e projetos de sustentabilidade e cada vez mais difícil manter o padrão. Por enquanto há um prémio por ser verde. Qualquer dia, e dentro de muito poucos anos, vai começar a haver uma penalização por não ser verde, até se tornar praticamente impossível não financiar um negócio que não é sustentável a 20 ou 30 anos, ainda para mais pessoas, estes negócios de energia são de capital intensivo, portanto precisam de grandes investimentos para... Ou uma barragem, ou uma central térmica, ou o que seja, que vai durar 30 ou 40 anos, ou 50. E, portanto, vai deixar de ser possível financiar centrais térmicas. Hoje, quem for querer fazer uma central térmica a carvão, vai ter uma enormíssima dificuldade em ter financiamento. No, mercado, no mundo ocidental, claro, no hemisfério certo. norte, vai ter uma enorme dificuldade em fazer uma central térmica porque os bancos vão perguntar-nos se quer fazer uma central térmica. Esse negócio daqui a 5 anos está fechado, isso não é viável. E, portanto, mas se for fazer um parque eólico ou uma central solar, vai ter muito mais facilidade porque. Uh, Capital está disponível para isso e assim sucessivamente. E mesmo o privado, nós fundos de investimento. Claro, o o capital, capital quando digo capital internacional, que... o capital mundial. o capital muito mais. O capital como, agora, recurso, o capital como não é? recurso. Estão todos mais atentos claro. a esta. Agora, esta mudança está... de paradigma vai ser muito onerosa do ponto de vista de investimento. É preciso fazer grandes investimentos nas indústrias. A Cécil, por exemplo, está a fazer um enorme investimento, 86 milhões de euros para se tornar uma fábrica mais sustentável da Europa em termos de emissão de CO2 na produção de cimento, que é um processo complexo a nível de emissão de CO2. Está a fazer um investimento enorme para que a isso aconteça. Anos. Um investimento de dois anos, mas é para ter um payback em oito ou dez anos. E, portanto, isto tem que acontecer e estes financiamentos para alterar e para descarbonizar os processos produtivos mais pesados, vai precisar de recursos financeiros. E é muito por esta racionalidade económica que o processo vai acontecer, porque, senão perdemos empregos. E estamos a ver alguns casos não, em que o que se coloca depois é a dimensão social. Ah, é, é, é ótimo não termos carvão, exceto para as pessoas, para as milhares de pessoas não. que trabalham na cadeia de valor do carvão. Portanto, não é só nos mineiros, se acabássemos o carvão, o que é que acontecia? Todos os mineiros da África do Sul. Portanto, é preciso ter uma este blá blá blá, é um blá blá que tem que ser feito e que tem que acontecer para calcularmos todos os ângulos desta equação que é super complexa. é desaceleração, não é, de que o António falava, de que nós queremos que seja tudo muito rápido, porque estamos a ver o prazo a encurtar, não é, desde os anos 80, que falamos dos problemas que o diagnóstico está feito, pelo menos há uns 30 e poucos anos, não é, Sim. portanto, nós sentimos que agora temos que acelerar. Mas, de facto, eu nunca tinha pensado nisso, portanto, eu agora vou só dissertar aqui sobre isto que está a ser uma epifania, que é isto que eu já estava a dizer, que é, de facto, para aproveitarmos a energia toda, se calhar, às vezes, mais vale devagar, não é? Exatamente. Para sermos o mais eficientes Eficiente possíveis é. nestas questões todas. E essa questão social, que é absolutamente relevante, que me leva aqui a fazer outra, outra pergunta, que muitas vezes é, é colocada, e sobretudo em, em Portugal, que é a redução das desigualdades, por exemplo, no acesso... Há pouco falava das, das casas, não é? De, nós continuamos a ter dois milhões de pessoas que não conseguem aquecer as casas e que todos os anos sofrem com o frio e nós não temos um país particularmente frio, não é? Nós temos nós estamos num clima mediterrânico. Portanto, é este processo também conseguirá, ou de que forma conseguirá reduzir esta desigualdade, porque o acesso à energia é também um, um fator muito importante em, em termos sociais, não é? é. De conforto e agora, por exemplo, com o teletrabalho, isso bastante isso, bastante. É. Mas e há um outro ponto que é mais importante ainda. A nível global, nós temos que ter consciência de uma coisa. Nós em 1950 o mundo tinha 2.500 2.500 bilhões, bilhões de pessoas. Em, 2000, em 2020, portanto, 5 anos depois, tinha 6 mil milhões. E hoje tem 8,5. Ou seja, a população do mundo está a crescer de uma forma desmesurada. E isto leva-nos a um outro problema que é, esta gente precisa de energia. Também, precisa de energia. E, portanto, precisa de energia e precisa de comer. Não é? Claro. E, para comer, precisamos de energia para fazer mais Exato. mais E precisamos de mais água para fazer mais alimentação. Portanto, há aqui um... E quando, quando pensamos isto global, temos que pensar nestas nestas coisas, de facto... Certo. Aqui está um problema. Sim, estamos todo, estamos todos a olhar para grande. os nossos 10 milhões. Mas, de facto, o mundo está a crescer, em termos de população, desmesuradamente. E, portanto, eu, eu tive, inclusivamente, aqui há pouco tempo, uma discussão com um sobrinho meu, que dizia, ai ah, tal, os parques, os parques solares, que feio que, que esta coisa é, os parques solares, e, e, e, e ocupa imensa área, coisa tão feia, e as estufas também, agora também a conversa é das estufas, e tal, e, e gastam água e não sei quantos. Olha, as estufas é uma forma racional de gastar água, porque consegue-se produzir a mesma coisa gastando menos água. Os parques solares é aquilo que a gente, não se pode ter, sol na área e chuva no naval, tem que se. Se queremos, de facto, descarbonizar, olhamos para as, para as possibilidades que temos e para já são estas. Poderão vir outras. Eu penso que o hidrogênio terá um papel importante no futuro. Acho mesmo isto... que o, que o nuclear... Também vai ter um papel importante no futuro. Que é outra energia que causa pois. muito medo. Que, é, que causa muito pelos impactos e não sei o quê, é? mas virão novas, novas gerações de centrais, porque, por exemplo, a China precisa de muita energia então, para manter aquilo tudo a funcionar. Tem muitas centrais de carvão, mas muitas. Houve uma altura que se montava uma, uma central na China, montava-se uma central por semana, ou por 15 em 15 dias. Era uma coisa assim, disparatada E, portanto, a China tem um consumo, uma, uma utilização de carvão descomunal. Portanto, de facto... O nuclear é uma energia livre, portanto, provavelmente há toda esta coisa que vai ter que ser substituída por nuclear. Eu não digo para Portugal porque Portugal claro, não, não, não cabe. Quer dizer, não, <risos> não, não temos tamanho. Não, não temos tamanho. Temos para parques solares para, para. Não cabe. Mas, mas é, é um problema que a gente tem que. <risos> Ou seja, e nós ontem aqui falávamos, ontem estávamos, falávamos aqui sobre alterações climáticas e sobre como o impacto global. Uh, das nossas ações, não é? ou seja, muitas vezes aquilo que nós fazemos aqui depois reflete-se em países, em continentes, onde a, a, a população cresce a um ritmo muito mais acelerado do, do que no nosso, porque a Europa, apesar de tudo, tem tido um ritmo de uh, crescimento demográfico mais, mais baixo. Mas, mas eu mantenho a minha questão… Demográfico que é... próprio. Demográfico próprio, sim, sim, sim, <risos> <risos> exato. Um, eu mantenho a minha questão, que é nós conseguiremos ou não reduzir este acesso a energia, esta desigualdade energética que temos em Portugal e no mundo. Na, a realidade é essa, não é? Há países que, enfim, não conseguem energia nenhuma. A questão é se conseguimos democratizar o acesso à energia, não é? é? É. exatamente. É porque nós não vivemos o todos em Lisboa. Que tem, não é? Exatamente. <risos> a questão é que nós não vivemos todos em Lisboa e, portanto, estou só a falar de Portugal, evidentemente, e estamos distribuídos. Portanto, há aqui uma questão do espaço e do tempo, onde produzimos, onde consumimos o PNEC há dois anos atrás acho que mencionava só a descarbonização por via elétrica entretanto já foi já tem uma linha que já fala do, dos gases e, renováveis e eficiência, energética e, eficiência claro. energética e os gases renováveis e portanto nós temos que pensar por aquilo que a gente até tem feito lá no técnico, com os alunos e não só e no laboratório colaborativo é pensar nas outras formas todas e pensar na produção descentralizada, portanto isto não pode passar tudo por eletricidade evidentemente para uma EDP Levar um cabo elétrico, a algures, para um sítio remoto onde a densidade populacional é desprezável, portanto, não faz sentido. Uhum. E a botija de gás, não estou a fazer publicidade a ninguém. Mas é, o gás, o tradicional botija de gás, é um, é, é, um, é um elemento democratizador de energia. O gás, já não estou a falar nos pipelines de gás da Rena, a própria botija. Ou a produção local, recolhendo uhum. um resíduo e produção de biogás, que depois pode ser filtrado ou não para dar biometano. Também há um bocado essa ideia de que só o biometama é que queima. De maneira nenhuma. Nós, no técnico, fazemos testes com biogás. Biogás sintetizado aqui no ISA, pelo professor uhum. Elizabeth Duarte. Sintetizamos, levamos em balões para o técnico, que tem 60% de metano com 40% de CO2, e fazemos os testes todos e queimamos. Aqui Portanto, aquilo faz quase o ciclo zero. Portanto. A democratização da energia passa por olhar para as fontes diversificadas no espaço, no tempo, não passa tudo por eletricidade, não passa tudo por... Enfim, fotovoltaico ou energia eólica, como for possível, sim. Mas se calhar Mas, passa olhar... por todas, não é? Passa por, por todas, isso, aquelas as que fizeram mais por sentido, por por mais sentido não, em não cada determinado. É a, a eólica agora está a entrar em crise porque agora é o solar. Não, o solar não substitui. Não substitui. Não substitui, porque e há quase não sol. regiões que quase não têm sol. Complemento. é norte da Europa Eu diria que temos uns passos largos na eólica nos últimos tempos. Hoje em dia temos uma produção eólica significativa, mas o próximo passo é, é, é solar. Portanto, agora o solar que teve é, é, quase parado... Era tudo, o parente pobre. Era, era o parente pobre. Mas agora é, é o que vai subir. Até porque os custos, os custos baixaram significativamente. Hum. Lá está. Mas, Pronto. Baixou o custo, aumentou claro, o interesse. E as curvas, não é? as, claro. curvas, as de curvas de substituição. É, de, é, de, de, exatamente. Tem, Portanto, tem hoje, dia, hoje em dia, o solar, com as suas limitações, é competitivo. Portanto, o que podemos... Alguns pontos, porque acabei de receber a informação do nosso painel, analógico nós estamos a ficar <risos> em cima do tempo. Estamos otimistas? Sim. Vai haver solução? Sim, há desafios. Há desafios. Não. há dificuldades. Hum, muitas vezes, e é muito interessante esta questão da, da descentralização, não é que nós falamos de descentralização em tanta coisa, e temos falado tanto agora... Durante estes dois anos que vivemos e que se tornou mais claro, não é? Que nós não podemos querer todos ter acesso às mesmas coisas Exatamente. em todos os lugares do planeta porque isto tem um custo, não é? é. E estamos a ver agora nas cadeias de distribuição Exatamente. o que está a acontecer. Hum, portanto, o desafio que fica para nós é efetivamente este: é como é que nós também, só para reduzir a um nível mais micro, não é? Destas pessoas que nos estão a ouvir e perceber como é que nós também podemos fazer isso, é se calhar olhar para aquilo que nós fazemos, as nossas decisões do dia-a-dia, -dia, do carro que usamos, do... Estou sempre a falar do carro, parece que é uma coisa contra o carro, do meio de transporte que é. utilizamos, fazer assim, um, do ritmo a que vivemos, não é? Um, das opções que da água que usamos, do, do fluxo de água, dessas coisas todas, e, e ter esta noção cada vez mais de espaço e de tempo. tempo. Uh, para que possamos ser mais eficientes Isso. se calhar esta é a grande, a grande, é? Mensagem. A grande mensagem deste do dia, do dia de hoje eu agradeço-vos a todos muito, muito pela bom. vossa presença uh, para mim foi muito educativo espero para as pessoas que estiveram a ouvir-nos também uh, nós amanhã continuamos uh, com mais uma mesa redonda a última uh, desta, desta semana e agora em jeito de conclusão convido-vos a dar uma última olhada ali ao painel que o Carlos Martins desenhou e que, de repente, nós olhamos e percebemos que falámos sobre imensa coisa, Sim. porque... E mostra bem a complexidade desse assunto. E mostra início. bem a complexidade do assunto. Esperamos Sim. que ali esteja um pouco mais simples para toda a gente. Uh, mais uma vez, obrigada por estarem connosco. A Leroy Merlin termina esta iniciativa no dia 29, portanto, é ficarem desse lado. Até amanhã.